Olá, esse é mais um vídeo meu fazendo café. Eu tive uma conversa hoje com o Frei Eric. Aliás, eu gostaria muito que vocês conhecessem o canal do Frei Eric. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo. O frei Eric é uma pessoa sensacional. Ele tem um senso de humor fantástico. Ele é uma prova de que dá para você conciliar religião, crença com a ciência. Já que ele é o frei tá? e ele consegue é, conjugar as duas coisas. Ele, ele gosta do método científico, ele, é um, ele, dentro da ciência, ele trabalha com a ciência correta, combate a pseudociência e também tem a crença dele, sem palatismo, tá? Ele tem o seu filme fantástico e eu convido todos, todos vocês a conhecerem o canal do frei que vai estar aqui embaixo. Ele faz parte também da resistência científica. Bom gente, o assunto de hoje, enquanto eu faço café, é sobre praticagem, o que é um prático, já que foi um dos temas da minha conversa que eu tive hoje com o Frei Eric sobre o que é o prático, tá? que ele não sabia e que tem vários inscritos aqui que me falam sobre isso, sobre praticagem, o que é praticagem dentro da marinha e hoje eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Então, bora fazer o café! Pronto, já botei água para ferver aqui é, tem algumas obras aqui, talvez tenha alguns ruídos externos, mas tudo bem que, que é o prático o prático ele é um profissional que é especialista em entrada de barras de portos de portos. portos né melhor dizendo o que, que são é, barras de portos é entrada por exemplo a barra do rio de janeiro é você chegando ali pela ilha rasa entrando a barra do rio de janeiro passando entre o morro cara de Tão, pão de açúcar como fez o estácio de saco quando chegou aqui né? e também a barra de santos que é muito famosa e você chega lá na na, na na entrada da barra de Santos você tem um canal estreito complicado cheio de curvas e o que, que o prático faz o prático ele é um especialista naquela área tá? quando você faz um concurso da pra praticagem você passa e você se torna um prático você vai fazer um estágio junto com outro prático e depois quando você começar a sua praticagem você pode ser mandado para qualquer lugar do brasil dependendo de onde tiver vaga normalmente abre vagas para lugares onde se precisa de práticos então se você pretende ser prático você se prepara para sair de casa porque você pode ser mandado para a Amazônia pode ser mandado para Sergipe pode ser mandado para Santos pode ser mandado para vários portos no Brasil e... o que é que você precisa para ser prático? você tem que ter nível superior você tem que ter alguma faculdade tá? algum diploma de preferências em áreas é, técnicas né? como é que é? áreas humanas áreas exatas em, em, em, em algum diploma de exatas tá? mas em um nível superior já é suficiente acontece que a prova a para prova fazer para o concurso para prática é super difícil as provas anteriores, é muito difícil de se conseguir. Você conseguir uma prova para prático antiga. É muito difícil. Quem tem, não dá. Normalmente quem tem vende, tá? É, é uma carreira muito disputada. É, no tempo que eu viajava, você nunca sabia assim, olha, vai abrir prova para prático, concurso para prático de tal. Não. Normalmente era assim: "Ah, teve prova para prático, teve concurso para prático". E aí já foi, tá? Além disso, eles têm várias formas de fazer você cair nas questões de prova. Por exemplo, teve uma prova para prática, um concurso para prática, que eles fizeram, ou colocaram o horário em UTC ou GMT, quer dizer, hora de Greenwich. E o que aconteceu? Teve gente que não percebeu que o horário estava em Greenwich, estava em UTC, que nós aqui somos UTC-3. Não fizeram essa conta e perderam o horário da prova. E aí não tem jeito. Amigo. Você perdeu o horário, você perdeu a chance. Uma outra coisa é que as que questões da prova são muito complexas. Você tem que conhecer a fundo o lugar onde você vai atuar. Então, por exemplo, se abriu inscrições práticas para o Amazonas, você tem que conhecer a bacia amazônica inteira, desde, desde a da Foz, desde a entrada, até chegar em Manaus ou ir além um pouco, tá bom? Então você tem que saber aquilo tudo, navegar sobre o rio Pará, você tem que saber navegar sobre o rio Trombetas, você tem que saber aonde estão as boias de sinalização, você tem que saber se tem áreas assoreadas, você tem que conhecer a fundo o local. E além disso, tem questões de prova, mas, olha, é uma prova muito difícil, muito seletiva, onde você tem que saber a altura de boia, formato de boia, é, boia de sinalização, como eu estou dizendo, né? O que é que uma boia de, de sinalização de perigo. Uh, você tem que. Perigo isolado, uma boia de perigo isolado, uma boia que você tem que deixar por contorno, uma boia que você tem que deixar por honoreste. Como é que é a largura, a espessura e o peso de uma boia salva-vidas. É, mas são questões assim, qual é o diâmetro de um cabo de amarração, é, coisas assim, uau, tá? É uma prova muito complicada. E não é fácil passar para prático. E tem uma pergunta que me fazem muito, a água começou a ferver aqui, eu vou colocar o pó de café enquanto eu continuo. Uma coisa que me perguntam muito é como é que você é, descobre que tem concurso para prático, antes dele acontecer. A melhor maneira é você se informar, é você se enturmar com o pessoal de.. É, com o pessoal da, da área. Tá? Existem muita gente Existe muita gente da marinha de guerra Que se torna prática Depois que dá baixo da marinha de guerra Se torna prática Faz concurso e se torna prática tá? ah, A melhor forma de você se informar a respeito É você se envolver com o métier É você frequentar os sindicatos Frequentar as capitanias E começar a se informar Vem cá, ó. vocês sabem quando vai ter prova provador prático? É muito difícil você conseguir essa informação. Mas se você conseguir. Começa a estudar. Mete a cara no livro. Pega um arte naval. Tá? É, procura um arte naval que tem a venda. Tá? É, procura livros mesmo. Eu vou tentar achar alguma literatura. Algum site. Que te dê dicas. E deixar aqui nas, na descrição do vídeo como fonte. E vocês se informem. Mas estudem mesmo. Metam a cara. E se preparem para sair de casa e não voltar tão cedo. Por quê? Porque se vocês fizerem uma prova, por exemplo, para o Amazonas, vocês vão ter que se mudar para lá, porque vocês ou ficam morando aqui no Rio. Vamos supor que mora no Rio, fica morando no Rio e vai do Rio para Manaus sempre que tiver uma manobra. Ou seja, todo dia. Já pensou que gasta? É, o que que acontece? Você vai praticamente ter que morar lá em Manaus, uma outra coisa, é, um comandante pode entrar no porto sem prático? Essa pergunta ela é bem interessante e foi feita para mim pelo Frei Eric, e eu vou explicar para vocês, a praticagem ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória para qualquer comandante que não seja brasileiro. Então, se o navio não for brasileiro, não for de bandeira brasileira, o comandante não for brasileiro, veja bem, se o navio não for brasileiro, mas o comandante do navio for brasileiro, pode entrar. Então, a praticagem não é obrigatória para um comandante brasileiro, tá? Mas ela é obrigatória para um comandante estrangeiro. navio. Então, o que que acontece? Você pode pedir prática? Pode. Você é um comandante brasileiro, brasileiro nato. Você pode pedir prático sim, se você quiser. Só que você vai ter um probleminha aí. O problema seria esse. Uma empresa, ela confia nos seus comandantes. Quando você se torna imediato dentro da sua carreira, o imediato é o segundo, né? tem o um comandante em seguida tem um imediato. Quando você se torna imediato, é... você é promovido pelo comandante. Mas, para você ser comandante, é cargo de confiança da empresa. Então, o comandante pode indicar você, para você ser comandante, indicar a empresa, ele fala, olha, ele está pronto para ser comandante. E muitos comandantes, eles quando é, ajudam, eles ajudam os imediatos, eles vão ensinando o imediato a entrar nos portos, eles vão ficando do lado. Entra, entra você, né? já aconteceu comigo várias vezes, entra, entra aí na barra, Eu já entrei na barra do Rio de Janeiro, entende? Então, o que, que acontece? Eu fui entrando a barra, fui entrando e o comandante... De início ficava do meu lado me orientando, olha, cuidado, faz isso, não esquece da comunicação, perguntas se tem navio na, na área. Até, até o ponto dele de ficar de braços cruzados só olhando e eu entrar na barra sozinho e conseguir fazer o, o trabalho, né? Aí o comandante pode chegar para a empresa e dizer, olha, nosso amigo aqui está tá apto para ser comandante. Fica a critério de vocês uma oportunidade eu indico ele, entende? Então, é cargo de confiança da empresa. Então, se um comandante brasileiro chega numa barra e pede um prático, imaginem é, o que, que a empresa vai pensar. Praticagem é cara, a empresa paga caro por uma praticagem. Assim como o salário de um prático é bem pouposo, tá? O um prático ganha muito bem, por isso é que é disputado, por isso é que é difícil descobrir quando é que tem concurso, porque é muito disputado e muito pouca gente passa. Você tem que ver quantas vagas são, tem que saber do concurso antes, aquilo tudo que eu falei antes. Então se um comandante pede, um, um comandante brasileiro que pode entrar a barra pede um prático, pega mal para ele e a empresa vai ter uma despesa. A empresa vai respeitar o pedido do comandante? Vai. Mas na primeira oportunidade ela vai pegar um comandante que seja, tenha mais prática e que entre naquele porto sem pedir prático e vai trocar você entra de navio ou vai simplesmente demitir você. Mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu só estou dizendo que fica chato, é meio que vergonhoso para o comandante pedir um prático para a empresa quando ele pode entrar. Mas rebocadores não, rebocadores são obrigatórios. O que, que acontece no Siaga, lá na EFOM onde eu fiz o meu curso? Quando eu fiz o meu curso para o comandante, né? quando eu fiz a minha, a, minha, a minha curso lá, tem os simuladores, os simuladores de entrada de barra, os simuladores de navio uma coisa bem simulador bem completo mesmo tem simulador de radar e eu entrei na barra do rio de janeiro tá entrei numa condição de visibilidade zero durante a entrada houve um aviso de nevoeiro fechou a visibilidade então a tela ficou preta e a gente teve que navegar por radar é sorte que os navegadores estavam comigo é, eram bons no radar e eles me ajudaram bastante e eu consegui entrar no rio de janeiro com o um navio e passei na prova né mas muita gente fica em recuperação tem que refazer os treinos para depois fazer a nova prova o ciaga não abre mão né o iphone não abre mão desse tipo de coisa porque vidas vão depender desse futuro comandante né então ele tem que saber entrar na barra ele tem que saber entrar na barra no caso existe a barra de santos no meu simulador a barra do rio e outros lugares também na barra de santos tem um fato curioso que quando você Entra na Barra de Santos, para quem nunca sabe disso Aliás, eu falo isso ou não? Não, eu não vou falar porque pode ter gente na escola Que vai fazer assim, esse tipo de De prova e vai saber Que vai acontecer isso, então eu não vou falar aqui não Mas tem umas coisas bem interessantes e curiosas E bem humorísticas que acontecem dentro Desse simulador Que vocês não esperam nunca Que vocês vão cair na gargalhada quando acontecer tá? Normalmente a maioria das pessoas Cai na pegadinha Que eles botam, eles botam para ferrar mesmo eles jogam o navio em cima de você, eles fazem chover, eles fazem visibilidade zero, como você tem aqui. Mas o que eu comentei com o Frei que eu não vou comentar aqui no vídeo, porque eu não vou dar o spoiler, porque quem for fazer o curso vai ter que enfrentar essa situação. Então eu não vou dar aqui o spoiler para vocês não ficarem sabendo, embora toda maneira mercante, quem vai fazer o curso para prato, quem procura saber, quem faz iPhone. Já, já os próprios alunos da Info que estão se formando em oficiais Participam já desses simuladores Já se preparando para as, para as suas futuras carreiras E já sabem dessa história Mas para os leigos, fica dito aí Que vocês, se fizerem prova para prático Vão ter que passar por esse simulador aí Tá bom? Então, gente Era esse o assunto que eu queria trazer para vocês Muito obrigado por me aturarem até aqui O café está pronto Estão servidos? Tá? E até o próximo vídeo Inscrevam-se nos canais da resistência científica, estão todos aqui na descrição do vídeo. tá Deixei aqui os links, o link da, dos integrantes da resistência. Um abraço e fui!